Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouco sobre crenças. Né? As crenças ocultas, as crenças limitantes, falam-se tanto por aí. Mas existe um problema, nós não conseguimos enxergá-las. Né? Aquilo que está escondido não é possível você saber se você tem ou não tem. Então, por que eu falo isso? Porque eu só vou conseguir eliminar as minhas crenças quando eu descobrir que as tenho. Existem algumas que são fáceis de a gente perceber. Por exemplo, aquilo, ah, chinelo virado, morre a mãe. Opa, isso é fácil. E quando dá azar, bater três vezes na madeira, não passar por baixo de escadas. Existem outras crenças que eram no meu tempo lá, hoje em dia não existe mais isso, né? que não podia comer e olhar no espelho. Mulher menstruada não podia tomar banho. É um monte de crenças. Essas são fáceis de enxergar. Mas existem outras crenças que as que atrapalham nós. Essas ali também atrapalham, mas tem umas que são piores. Então, eh, os seres humanos, existem três tipos de crenças que vêm lá do seu inconsciente. Uma delas é, você não é amado, a outra você não consegue e a outra você é insignificante. A todo instante essas três crenças estão nos bombardeando e nós não percebemos. Por isso existem pessoas que eh, começam e não terminam. começa a coisa, quebra, começa e treba, né? Outras pessoas ficam se esforçando em fazer as coisas de maneira tão perfeita ou querem se impor a sua maneira de pensar, porque elas querem se tornar importantes. As outras trabalham tanto para ficar ricos, ajudam excessivamente os outros, também porque querem ganhar o amor. Então cada um de nós tem uma crença. E nós não percebemos isso. Então... Agora, se você começar a observar as crenças, você vai eliminá-las. Só que para você observar, você não consegue fazer sozinho. Tem que ter alguém para te ajudar. Você vai precisar de um jeito que faça isso. Então, baseado nesse, nessa história né, das crenças, eu criei uma mentoria. Eu tenho um formulário que tem 200 perguntas. Nessas 200 perguntas, você vai identificar... Todas as tuas, todas não, mas vai identificar a maior parte das crenças limitantes, das crenças ocultas que você tem. Quando ela deixar de ser oculta, você vai poder trabalhar. Então, se você tem vontade de, é, de conhecer, é, dá um sinal de vida aí para mim, compartilha, manda um, uma mensagem, e aí eu te forneço esse material, vou te fornecer, na verdade eu vou deixar o link de um formulário é, que você pode pegar lá pela pelo Google Forms, né? você aperta no link e vai aparecer um formulário que vai ter 200 perguntas. Vai ser né, para você, nossa, terrível, é, é terrível. Porém, você vai começar a mudar a sua vida a partir daquele formulário. Vai lá, tá, é gratuito, pode pegar sem problema nenhum. Né? A diferença é que se você quiser um retorno, aí você vai ter que entrar em contato comigo. Se você quiser, que eu te ajude com alguma coisa, você vai ter que ligar para mim. Beleza? Então, vai fundo, saiba que essas crenças existem, estão em nós, e eles que vão fazer a grande diferença em nossa vida. Grande abraço, até a próxima oportunidade. Tchau e bola.